A você, amigo, ligado no blog abrotecoeiro.blogspot.com.br. Estamos chegando na área para mais um vídeo de pré-jogo, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, a Bundesliga está de volta. E nesse sábado, a 1h30 um da tarde, o Borussia Dortmund tem mais um confronto importantíssimo. Nessa briga, vai tentar voltar ao bloco de cima da tabela de classificação. Vai enfrentar um Borussia Mönchengladbach, Atual líder do campeonato, pelo menos até este momento da rodada, né? Mas que tem aí como grande possibilidade fazer aí um grandíssimo trabalho dentro das suas condições ao longo da temporada. Né? O Borussia Dortmund que teve aí essa data FIFA agora, né? E, e alguns jogadores que, não, que foram muito bem com algumas, pelas seleções, tanto de base quanto profissional... Teve aquela história bem estranha do Balerdi, que foi convocado para a seleção da Argentina. Poderia ter sido até relacionado para o jogo contra a Alemanha. Não ficou nem no banco, só que no jogo contra o Equador. Ele deu assistência para um dos gols da goleada da Argentina por 5 a 0, por 6 a 0, em cima do Equador, lá em Elche, né? Então, muito se espera também alguns jogadores que podem ser importantes, como o caso do Baledo. Bom, é uma partida que uh, tem uma história muito grande né, na história da Bundesliga. Afinal, são duas equipes tradicionalíssimas, que tem muito tempo de história. Né? E na Bundesliga foram 94 jogos entre essas duas equipes. Foram 37 vitórias do Borussia Dortmund, 28 empates e 29 vitórias do Borussia Dortmund. Ah, do Borussia Dortmund, do Borussia Mönchengaribá, do Borussia Mönchengaribá. Uh, então, tem um fator histórico aí muito grande, né, e dizem que é os clássicos dos Buruços, e tudo mais, brincadeira sapato, então essas são duas equipes que são muito, muita história da Bundesliga, né, o Borussia Mönchengaribá uh, chegou a ser campeão alemão na década de 70, é um clube tradicionalíssimo, né, Enquanto isso, o Borussia Dortmund Coupe também, o outro, não preciso nem dizer aqui, né? Tradicional, uh, outra vez campeão, enfim, campeão de Copa da Alemanha, de Champions League e tudo mais. Né? São duas grandes escolas, são duas grandes camisas e que tem aí uma, uma, uma, uma história gigantesca uh, no futebol, uh, principalmente na Bundesliga. O Borussia Dortmund, não, vai ter alguns desfalques consideráveis aí, né? O uh, Paco Alcácer, com o um problema no tendão do, de Aquiles, ainda fazendo aquele trabalho de condicionamento, né? uh, do fortalecimento do, das pernas, ele chegou a ficar uns dias na Espanha, voltou, mas não participou do último treinamento uh, que aconteceu nessa sexta-feira no CT de Precchio. Por outro lado, Nico Schultz voltou a treinar, normalmente já recuperado, já está em condições. Pode ser que ele fique no banco, Liga Zervas, dependendo da situação. Até porque ele está muito bem, aliás, muito animado, inclusive, na entrevista que ele fez ao ah, Borussia do TV. Ele chegou ah, a dizer como está sendo a motivação para voltar aí aos campos depois de ficar quase um mês e pouco parado. Por outro lado... Guerreiro, Rafael Guerreiro finalmente né, renovou o contrato até 2023, está com a moral lá em cima e que tem aí uma possibilidade muito grande de voltar a fazer aí as boas atuações. Ele que é um jogador muito bom tecnicamente, lateral que sobe muito bem, que cobra muito bem as faltas, é um cara muito inteligente, é um jogador que pode jogar de ponta às vezes, de vez em quando, dependendo aí das funções que, que é necessário. Uh, mas é um lateral que, uh, né, tem jogado como lateral também na seleção, e agora, aos poucos, ele, tá, ele tem jogado de novo na, na lateral direita, né, lateral uh, lateral esquerda, e ele tem jogado muito bem, e é um jogador espetacular, que vai evoluindo cada vez mais, e a gente espera que agora, com essa renovação, ele possa realmente adquirir aí a confiança que todo mundo espera uh, uh, dele, Uh, ainda mais agora, até porque a torcida gosta muito do trabalho que o Guerreiro faz, uh, principalmente pelo o, o, o tanto que ele se dedica né, nos seus treinamentos e também nos jogos. Bom, o time do átomo que deverá vir a campo nesse sábado à uma e meia da tarde com transmissão do Fox Sports, deverá ter Burke, Hakimi, Akanji, Rúmeus e Guerreiro. Pitzel, Delaney, Sancho, esse está de volta ao time titular, ele estava sendo considerado, estava tendo muito cansaço acumulado, né? e o Sancho agora vai ter aí uh, de volta ao time titular, ele que entrou na partida contra o Freiburg na rodada passada, duas semanas atrás, uh, com a condição de poder subir de ritmo de novo, e... que era necessário até pelas condições. E dentro do jogo, então precisava dar aquele descanso pra ele. Rois, Torgan Hazard, pela primeira vez enfrentando a sua ex-equipe. Lembrando que esta vai ser a primeira de duas partidas que nós vamos ter em menos de um mês. Até porque a Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach vão se enfrentar ainda na Copa da Alemanha. É, rapaz. Os dois equipes vão se enfrentar, ainda frente a frente. É um negócio muito engraçado. E, que, e o jogo também vai ser endótipo, né? Também vai ser no signal. E toda é né? Mas, e só mais um negócio que a gente depois vai falar da, né, quando chegar na Copa da Alemanha, mais pra frente, né? Mas é o do World também que importante que os dois vão se enfrentar aí. Uh, pela terceira fase, se não me engano, da, da Copa da Alemanha, né? Uh, na oportunidade. é um jogo bem interessante também. Uh, Mas, uh, vamos ter aí o Mário Godson na frente do lugar aí do Paco Alcácer E no banco de reservas deverá ter Hitz, Valerde. Vamos botar o Valerde para jogar pelo menos alguns minutos, né, Luciano Pardo É o mínimo, né? Mori, Schmelzer, Nico Schuss, Zagadou, Julian Brent, Brun Larsen, Dahoud e Weigl. Lembrando que o Murray, um dos que veio para o Dortmund temporada... Eu tava fazendo aí o revezamento aí do sub-17 com com o profissional, já tá recuperado da lesão do ombro que ele tinha sofrido lá naquele amistoso de pré-temporada lá atrás, antes da temporada começar. Ele vai estar de volta aí ao elenco. No Atom, vamos ver se ele vai estar no banco de reserva. Assim, um jogador também bem interessante, jovem, professor, já para ficar bem de olho aí nesse Murray. É... Pode jogar na lateral, pode chegar um pouquinho mais à frente. É um jogador bem interessante. Sagadu, uh, o Brand, o Brunleisen, o, o Darude e o Weigl. Né? Uh, já o Borussia vai não terá Ginter machucado. O Johnson com problemas no adutor. O Mussel e o Strobe está... Ah, voltando a treinar depois de ter tido uma operação no menúsculo, o Traoré também é outro jogador que está fora. Zacaria está pendurado com quatro cartões amarelos. Lembrando né? que na Bundesliga, se você sobe a cada cinco cartões amarelos, você cumpre uma suspensão. Aliás, Zacaria que está aí como alvo do Borussodótomo, né? ah, ele tem um valor de mercado de 28 milhões de euros. Pode ser que aconteça que ele vá aí para o Borussia Dortmund, que está na mira também, a Inter, né e o próprio Bayern e tal. aí é um jogador interessante que o Borussia Dortmund poderia até buscar pela qualidade que ele tem de jogo. Vamos ver o que pode acontecer. Né? O Borussia Mönchengaribar deve vir a campo com Sommer, Janstak, Evade, Benzal, Manini, Wendt, Kremer, Zakaria, Wendt, Herman, um jogador interessantíssimo. O Plea e o Tio Han. Esse Tio Han também é muito bom jogador, hein? Rápido, veloz, ele que é filho daquele Tio Han. É! Aquele que jogou na seleção francesa. Uh, jogador muito bom. Uh, 21 anos de idade, se não me engano, tem esse garoto aí, o Tio Han. O, o Número é Liga Zervas do Borussia Carbari é o Grum, Spiegel Beyer do Curé, Lander Poulsen, Hoffman, Nehaus, Stendhal, Envolô, Rafael, brasileiro, e o Bidjauva, a equipe do Borussia Mönchengladbach. Quem vai apitar o jogo será o, Sta, o Chacha Stegman. Ele terá auxiliado por Mike Pickle e Christoph Gugunschak. O quarto árbitro será o Norbert Gundinsky e o árbitro de vídeo para essa partida será o Habit Homers, uh, essa partida da Bundesliga que promete ser muito interessante. Lembrando que os próximos três, dois confrontos do Borussia Dortmund nesse mês, aliás vai começar a ter uma maratona, né? Serão aí, parece que sete jogos em menos de um mês. Um negócio louco. Agora vamos ter, o Dortmund vai pegar a Inter na, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, às quatro horas da tarde, no horário de Brasília. Uh, lá em Milão, jogo importantíssimo Então vamos falar mais para frente e no, no outro uh, sábado, já 26 de outubro, oh, a mãe de todos os derbys contra o que Depois vamos fazer também um vídeo especial falando sobre aí essa mãe de todos os derbys que é um clássico espetacular, né? sem dúvida nenhuma. Lá em que vai ser em Galsen então, vai pegar a Roma pela UEFA Europa League. Na quinta-feira E depois vai enfrentar o Weintracht No domingo Certo uh, Lembrando que o Dortmund já fez 167 gols marcados Em cima do Borussia Monchengladbach, Enquanto o Borussia Monchengladbach Marcou 158 Gols uh, Nos últimos jogos Os confrontos O Borussia Dortmund venceu em Dortmund A última vez no dia 21 de dezembro Do ano passado a vitória por 2 a 1. A última vez que se enfrentaram foi na última rodada da por da temporada passada, no dia 18 de agosto, em que o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0. Ah, Deixem só nos seus comentários aí que você espera na partida. Ah, o Pox Esportes vai transmitir o jogo para a Ração do Silva Júnior. Um abraço para vocês e até mais.